Olá estudantes, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de políticas educacionais. Então, como vocês já sabem, meu nome é a professora Ana Carolina, estou responsável por essa disciplina. No módulo 2, Organização e Funcionamento da Educação Brasileira, ele foi dividido em três unidades, no primeiro, vai trazer as incumbências dos poderes públicos, dos estabelecimentos de ensino e dos docentes. Na unidade 2, as etapas da educação e ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E na unidade 3, modalidades de educação e ensino. Então, como é, objetivo de aprendizagem, vocês, ao final desse módulo, precisam conhecer a estrutura e a organização do ensino no Brasil. Na unidade 1, incumbências dos poderes públicos, os estabelecimentos de ensino e dos docentes, uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é, você já se perguntou como a educação no Brasil é organizada considerando o seu tamanho geográfico e a quantidade de pessoas que vivem aqui? Então, essa pergunta, ela é respondida pela LDB de 1996, que nós já conversamos um pouquinho sobre ela lá no vídeo da unidade 1, e nesse, lá no vídeo da, do módulo 1, e neste módulo nós vamos ver de uma forma mais aprofundada. Então, ela estabelece a finalidade da educação no Brasil e como ela deve ser organizada quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis e modalidades, entre outros aspectos em que se define e regulariza o sistema de educação brasileira com bases nos princípios presentes da Constituição. Ou seja, a Constituição ela vai trazer o capítulo da educação de forma muito ampla. Já a LDB é a, é a lei que vai trazer especificidades da educação, ela vai trazer é, as divisões das responsabilidades, como que essa educação é dividido, é, quais são as idades, quantos dias letivos, qual a carga horária, ou seja, ela vai trazer as especificações de como a educação deve acontecer no país. Então, antes de iniciarmos, certamente vocês já ouviram falar Sobre educação básica. Então, é, a educação básica é um termo que vocês, a partir de agora, precisam saber que, quando falarem educação básica para vocês, vocês têm que lembrar que ela compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, considerando a pré-escola, que é a partir dos quatro anos de idade. Já o termo educação escolar, ela agrega as três citadas anteriormente e compõe-se também do ensino superior. Então, a educação escolar, quando você ouvir esse termo novamente, você já precisa associá-lo à educação básica mais o ensino superior. Dentro das divisões de responsabilidades, entre os entes federados, ou seja, a União, os estados, o município e o Distrito Federal, a LDB determina em todas as esferas administrativas que o poder público terá que garantir prime em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, que hoje no Brasil, ano de 2023, está em vigor de quatro a 17 anos, ou seja, ela inicia os quatro anos na pré-escola e ela deveria ser finalizada aos 17 anos, no terceiro ano do ensino médio. Ou seja, a educação básica, ela precisa ser garantida, ou seja, todos os entes federados precisam é, criar estratégias, propor ações que visem garantir esse ensino obrigatório em seguida, os demais níveis e modalidades de ensino. Então, por exemplo, hoje, o ensino superior e a creche, ela não está nesse, nessa, nessa faixa de idade dos 4 aos 17 anos. Então, primeiro, é preciso ofertar dos 4 aos 17, e assim que esse atendimento estiver universalizado, ou seja, que todos que precisam... É, desse acesso serem atendidos, é que o poder público pode pensar é, em ofertar as outras etapas da educação. No artigo 8º da LDB, divide as competências e responsabilidade entre a União, os estados e municípios, organizando o um regime de colaboração. Isso também é um avanço da Constituição Federal, e que ela se manifesta também na LDB, em que os entes federados eles precisam é, se organizar de forma colaborativa. Embora os entes federativos compartilhem responsabilidades, cada um possui atribuições próprias. Então, se vocês leram o material, vocês vão ter de forma discriminada quais são as responsabilidades de cada um, e se vocês tiverem também é, interesse, eu sempre dou a dica, se você quer conhecer sobre a legislação, vocês acessem a legislação na íntegra, atualizada, porque, como vocês podem perceber, ela muda constantemente. Então, na educação, de quem é a responsabilidade? O governo federal. Ele cuida do ensino superior, da educação profissional, estabelece regras de atuação dos estados e dos municípios e ele investe 18% da sua receita de impostos. Os estados, eles ofertam o ensino médio, mas atuam também com o município nesse regime de colaboração para a oferta do ensino fundamental. E eles investem 25% da receita de impostos. Os municípios, eles ofertam creche, escolas de educação infantil e ensino fundamental. E eles investem também 25% das suas receitas e impostos. E o Distrito Federal, ele acumula duas funções, a do Estado e do município, e ele investe 25% dos seus impostos em educação. Isso é o que está previsto na legislação, tá na LDB. E quando a gente vai falar de responsabilidades também, nós precisamos falar que lá na LDB tem as responsabilidades dos estabelecimentos de ensino. Então, a LDB, ela traz 11 atribuições. Que, primeiro, elaborar e executar a sua proposta pedagógica, administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e comunidades, criando processos de integração da sociedade com a escola, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da sua proposta pedagógica, notificar o conselho tutelar do município em relação aos alunos que apresentam faltas acima de 30% do percentual permitido, promover medidas de conscientização e prevenção de combate a todos os tipos de violência, ao bullying, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, e promover um ambiente escolar seguro e pensando em estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de dependências de drogas. E em relação à incumbência dos docentes, o que que os professores são responsáveis por fazer? Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, dos estabelecimentos de ensino, elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação daqueles alunos com menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional e colaborar com atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Então, se vocês virem aqui, a escola é responsável por articular-se com as famílias e os professores precisam colaborar com essa articulação. Na unidade 2, etapas de educação e ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, você vai conhecer um pouquinho como está organizada é, as etapas da educação no Brasil. Então, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio são essas etapas. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem duração de cinco anos. Ela divide-se em creche para crianças de zero a três anos de idade e pré-escola para crianças de quatro a cinco anos. Segundo a LDB, em seu artigo 29, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 6 anos de idade em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual, social, completando a ação da família e da comunidade. A educação infantil ela tem no mínimo 200 dias letivos, ela não faz avaliação mediante provas, mas sim acompanhamento de, e registro sem o objetivo de promoção, ou seja, a criança ela não pode ser reprovada em nenhuma é, série da educação infantil, em nenhuma etapa da educação infantil. 800 horas de carga horária anual mínima, sendo que 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para os turnos que são considerados integrais e frequência mínima de 60% do total de horas. O ensino fundamental é a segunda etapa e aquela mais longa. Então, ela vai compreender é, os cinco anos iniciais, que nós chamamos de ensino fundamental 1, e os anos finais, que é do sexto ao nono ano, que nós chamamos de ensino fundamental 2. O ensino fundamental, ela tem tem como objetivo essa etapa a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da sua capacidade de aprender, a compreensão do seu ambiente natural e social, o desenvolvimento da sua capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento de vínculos da família. Então, olha quantas... É, atribuições nós temos a essa etapa do ensino fundamental. O ensino fundamental, ele também precisa ter 200 dias letivos, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência, ou seja, precisa prevalecer os aspectos da qualidade da aprendizagem do que simplesmente o, o quanto ele tira de nota. né Então, sobre os quantitativos... E dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 800 horas de carga horária anual mínima, 4 horas diárias mínimas e a frequência de mínima de 75% para aprovação. E o ensino médio, que é a terceira e última etapa da educação básica, e ela contempla três anos, e segundo a LDB, essa etapa tem por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, então pressupõe que ele já tenha conhecimentos adquiridos da etapa anterior, a preparação básica para o trabalho e para a cidadania do educando, então aqui vem trazendo elementos que constam também lá na Constituição Federal para continuar aprendendo de modo a ser capaz de adaptar-se com flexibilidade às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E, a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina então o ensino médio ele sofre importantes alterações a partir do ano de 2022 essa etapa foi ampliada a carga horária de 2.400 para 3.000 horas e deste total, 1.800 horas devem ser destinadas às exigências da BNCC, enquanto 1.200 horas devem ser destinadas para os itinerários formativos. Então, essa foi a, a etapa que a gente conclui a educação básica. E agora, na, nessa unidade 3, vocês têm disponíveis também outros vídeos, outros materiais de leitura, para que vocês compreendam quais são as modalidades da educação e ensino no Brasil. Então, para atender toda a demanda da população brasileira, buscando garantir o acesso a uma educação de qualidade, a LDB determina tipos de modalidades de ensino, ou seja, formas que esse ensino pode acontecer. Então, nós temos a educação quilombola, a educação no campo, a educação de jovens e adultos, a educação à distância, a educação profissional e tecnológica, a educação indígena e a educação especial. Então, essas são as modalidades que estão previstas na LDB. Estudantes, espero que vocês tenham aprendido com essa videoaula, se dediquem aos materiais extras das disciplinas e até o próximo vídeo.